Se a gente perder, a culpa é do André. Eu estou a jogar de vídeo só por Ah, não. Ah, então tá. Tranquilo, jogas bem ali sim. Tem dias. No top lane? Yeah. Ai, a minha vida. Acredita, que casebre! Tu vais conseguir! Acho que não. Como é que é? Vou? Vai, vai, vai, vai. Não vou nela, vou nela Ei, Ai, ai. ai ah, merda Merda Ah, A sério, é, a sério Que azar AI AAAAAH Bom grito AI Ai, é. a minha vida Nós vamos todos falecer Comigo! Patinar, vai. -me. Tu vais esticar o pernil! Conviver com as minhocas! Yeah. Uh. Uh. <risos> que Tá meu Uh! ta é, pá, desculpa. <risos> Sou estúpido de não umas as partes. Para o Drake. Já não tenho pink no Drake, eles vão saber. Hum. Que está morta. Your call. Está feito. <risos> Olha o Blitz aí, Mir. Cuidado, não venhas para o pé de mim, se eu fiz o ultimate. Sortou com a bola de fogo? What could I do? I bola de fogo! <risos> bola de fogo, gigante What? <risos> Havia alguém que dizia essa merda. Ah, era, era na, na cena da saga do secador de cabelo do Dragon Ball. Oh. <risos> olha, olha, olha. Olha, olha, olha, olha. Okay. Olha! <risos> LOL! <risos> Lol. Later, <bot. risos> Mas é está aqui um, um brando furioso! O um base <risos> <risos> E agora? Pessoal, vou fazer Next Level Proxy. Vamos ver? AI! Falhei o Wave. Era boa ideia. AI, o Fidelio! É o top. Uai, Eu levo sempre com a puta da bola, caralho. AI! AI! Pronto! AI! AI, ai Michael! AH! NÃO! Oh Michael! Oh Michael! O que é que tu fizeste, Michael? <risos> <risos> Toma! É. <risos> Essa foi Tomar. Oh, eu não percebi, tu estavas aqui e do nada quando eu olho para ti tu estás aqui ao lado dele. Oh man, foi assim. Eu estava a fazer o blue, né? E estava a fugir. Tipo Puxa! Estava a virar a volta. O que é que eu penso? O gajo vem atrás de mim para me assassinar, né? Flashei aqui para dentro, a pensar que ele estava deste lado. Ah, sei ah. se num coverage. Afinal o gajo tipo estava aqui, nesta ponta, vemo, né? ainda tinha o de CB cooldown, estava mesmo a acabar, mas pronto ele é que a bola de fogo para variar a bola de fogo é gigante. E pronto. <risos> Sou horrível Como é que é? é para puxar? Opa tipo se é para puxar é hoje Pucha! Puta Ai uh! ah! Cuidado Michael out. Puxa! Puxa! vai. Ai ai! Ai ai! Ai ai! Ai meu ai, No não vais morrer! Tu és o melhor ensino dos Estados Unidos, pá! Dos Estados Unidos. Yeah! Ai ai! Deixa o Michael matar, porto. O Michael tem rácios! Então, não deixaste o Michael matar, mano. <risos> Michael Ferrazzi. Ai! Ai! as putas! <risos> Olha o Fiddlesticks, é que é uh, com um flash e tudo. Mas o o o, o pseudo Mike Hawkinson o <risos> de Sem medo Sendo é que o único item de damage que eu faço é mesmo aquele da jungle e tu não fizeste isso Não, não, eu jogo de outra maneira na jungle, eu sou mais tanky, mas não vou de damage. És mais inútil, isso mesmo à espera. Estava mesmo à espera. Otária merda. E ward no Drake com o papo seco. Vai, Michael, mata-os todos, pá, com os rácios, man! E eu matando o não sei como é que isso é arranjado. <risos> Posso dar push ou... <risos> ou vou? Helloooo! I'm Lindsay Ai, Oi! A oh, sério? Blue has killed oh, an enemy! Olha! Puta, eu não acredito que estes minions spawnaram, eu ia puxar para a parede mesmo. A gente ia ir ao Drake, né? Oh, pá, mas a gente tem é algum Drake ao mesmo. Sup? E hey, aí, agada pulo! Salta, salta, salta, Na carraca oh, Olha, olha, olha, olha, olha! Não, eu estou isso Não! Eu disse, olha, olha, olha, era porque ia puxar, puto. Ah, mas eu não estava aí, meu! Vai, ah, mas... sei lá. Eu, por acaso, pensava que eras o Twitch. Pensava oh, que o já era o Twitch. My bad. Oh. Não fizemos a puta de um dragão, a sério. Noob jungler? é é que tu noob jungler? Noob sport, no ward no jungle control, noob jungler. Ai, que o Fidelio quero-me. o Fidelio. Oh, desviou-me! F***! F***! Não F***! Estava a vir. Isto foi para da vez agora. Ai merda. Oh Ainda Michael a ah, fazer. Man. Oh. Man. Oh. Man. Oh. Tu vais falecer. Nós vamos todos falecer. Porra, bola de fogo gigante. É porque este caixa ainda vai. Olhem, olhem o outro, está tipo do outro lado a matar o, o Switch. O Switch. Vai, Switch! Triple kill! Eu? Quadra kill! Não roubou ah, está <risos> é Eu joguei ah. que tinha sido eu. Olha, Baron! Bora, Baron! Começou a fazer recall! O. Uh, magalhães! GV <risos> <risos> <Jevelava. risos> <risos> Oi! Porra, eu vejo ali uma sombra e tipo... Tá pá, naquela! Que merda! Oh Shaq Sha e tem cuidado! Como é que é? Vamos ver alguém! aí que eu, eu estou a chegar! Estão a ficar sem minions! Então para quiserem fazer, ah, não! Eu ainda Man. não estou aí! E vão vá a o I'm gonna die. I'm not gonna die. Olha o Shaq hiper pessoal! Olha eu a C pessoal. <risos> BAM! Triple kill! E diziam eles que o Shaq não apostava. <risos> <risos> e diziam eles... Olha, o Mehrad desligou-se. Este Kazebre caseiro... oh, foi tão deep. Foi tão deep. E está vivo. Eu vou sempre deep. <risos> O Michael ainda não conseguiu fazer sem mim. Mas não, man. Mas eu não estou a farmar. Vai, Olha! Olha o direito! Isso é trap! Isso é bait! Sai daí! Posso tentar mais à espera. Não vamos perder este inhibitor. Espera, na push está doido. Tens de puxar, tens de puxar, mas não pode ser o ouvir, percebes? Outra pessoa qualquer. Shh! Au! tá! O Kitty está a começar a sua revia. Nossa senhora, com a zebra joga bem. O vai morrer. Au! Dead! Blood! Oh. Neeeeeeee! Não, não, não, vem cá! Vem cá, vem cá, vem cá! Já vou a boca, <risos> <Ai. fixos> Epa! <risos> Deixa-me matar, por amor de Deus Vai Michael, usa o teu A ou <risos> <risos> <risos> não. <risos> a trepa homem Mmm BLUMUN! BLUE Moon! ONED! Merda! ONED! Olha o Drake! E é, vamos fazer um Drake, não acredito! Lice! Não acredito! Olha temos o Drake! Oh my god, primeiro Drake do jogo aos 35 minutos! <risos> Isto é mesmo para tempo tempo! <risos> Qual LCS? Qual, qual M5? Qual merda? Isto está aqui! Tem dois escroto. Olha o David, isto é para a neta de mesmo. <risos> Não foi que tu disseste a agenda outra vez? Foi, foi, foi. foi a mim, foi a mim, eu disse que estava a levar no cu. E o Baron é noob trap mais nada. É a única coisa que é. É, é! Então olha aqui! Olha aqui! Estás a ver? No trap! Olha! Toma! Eu a dar muros na no trap! Tumba! Mama! calma, Toma! Vou solar! Vai! Vou solar! alguém que ajude esse mongloid! Eu estou a ir! Eu estou a ir! Eu estou a tentar ir! Se eu conseguisse dar ignite nele. matava. O Michael também está ali a fazer um trabalho estupendo! É, por acaso! ai é meu muito... ai é agora olha bot olha olha a moto, olha a moto! Olha a o que é o olha Ana, Ana! que Sussurra, sussurra! que fala... isso, isso é isso é o Sai é o tem é o que E é tanto o mínimo. É assustivo! Bora, Faz uma falta! Mike Hawkinson <that nunca jogou tão bem, opa! Mike Hawkinson tá em Killing Spree, pessoal! Toca a Zeb, isso podia ter corrido muito à <why> <tão> mal. <laughs> Já estavas <risos> à espera do Ignite! Já! Tava, tava, calhou! Por acaso! Ai, Ai. Ai. bora! Bora, casebre! <risos> Guys, I got some bad news! Opa! <risos> Olha, eu tava parado no mesmo sítio, não tava a andar! AAAAAAAA! <risos> <risos> anda para o quase estou a... quase a ter churelio, puto, só falta tipo um minuto <risos> <risos> vá anda anda vai só falta um minuto pera pera, vamos matá-lo, vamos matá-lo, vai no gajo, vai no homem olha, olha ali de lado, olha ali da direita ah pera pera, vai vai vai sem medo <risos> que pá! <risos> que pá! Então eu acabei de descobrir que o Singe devia ter uma skin chamada Ambulance Singe. <risos> Isso era um bocado irritante de demais. Ai, eu já estou cheio! De merda na cabeça! Amigos nice. as neiras, mano, isto dá para a net! Sorry, sorry, I apologize. Epa. Peço desculpas a quaisquer crianças que vejam este vídeo. Faço já aqui o meu disclaimer. Tá! está? Vai, Michael, mostra os rácios! Olha, então. O Michael deve estar a ficar mesmo chateado comigo. Oh, Michael, estou a brincar, Olha só os rácios. O quê? Os rácios, os rácios mataram. E a é, grandas rácios, puto, nem tinha reparado. Tal, montaram só outra, outra vez. vez. Pau, olha ali os rácios a funcionar. Se <risos> tivesse isso, eu tinha corrido um bocado mal.